O pudim a de é o melhor pudim do mundo, sem, sem dúvida, sem margem de erro. A tossaria da Cruz de Pedra tem início em 1922 pela, pela mão do meu bisavô. Segundo as pesquisas que fizemos, foi pela mão dele que foi feito o primeiro bolo rei em Braga. Nós criamos e estamos a trabalhar ainda em embalagens próprias para cada produto. Adicionamos sempre a história do, do produto. Também eh, fazemos por tornar os nossos produtos inclusivos ao identificá-los em Braille. Eh, uma das embalagens que criamos para o pudim a bar frescos ser em cortiça reciclada. Uma embalagem térmica permite enviar o pudim para qualquer parte do mundo, sempre em boas condições. Fui vendo como é que se fazia as coisas e ajudando, não era só, só comer. Comecei a ajudar também na fábrica uh, e aí fui ganhando alguma experiência e aprendendo as receitas. Temos quase um, um baú onde, onde guardamos as receitas todas que vamos juntando que a família foi juntando ao longo do ano, a começar pelo, pelo bisavô, o avô, tios, todos foram adicionando e pondo algum, algo mais na, no, no conjunto de receitas que temos. Manuel Joaquim Machado Rebelo, que era o, o páraco da freguesia de Priscos, aqui bem próximo de Braga, era um, um excelente cozinheiro, tanto. Que que era responsável por muitos banquetes da, da nobreza, na altura. E o, o pudim foi a receita que perdurou até hoje, como sendo... Não digo que fosse a melhor, porque infelizmente não conhecemos todas as que ele deixou, nem tudo o que ele fazia, mas era uma das melhores, porque chegou até aos dias de hoje, é prova disso, não é? Mesmo ele dando as receitas, ele dava, sem problema nenhum, mas dizia sempre que havia duas coisas que ele não podia dar e que as receitas nunca iam ser iguais. Uma delas seria o palato e outra as mãos, o toque dele na cozinha, que era essencial para, para, para dar aquele resultado que toda a gente conhecia. Sem dúvida nenhuma, uma aguardente gelada. Uma aguardente velha, bem geladinha, na minha opinião, é a melhor harmonização que podemos ter com um pudim-abado de priscos.